Oh, oh, yeah! Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Thiago TGS na né? Trilha em mais um vídeo pro canal. Bom, o vídeo de hoje vai ser em outro tipo de formato, porque devido a esses dias eu não tô tendo tempo de gravar. Como eu já vou dizer para vocês, o nome do título já diz tudo. Vai ser um resumo com algumas partes dos vídeos de alguns que foram feitos e alguns que não foram feitos os vídeos no canal. Então espero que vocês gostem, aproveitem ao máximo e já não se esqueça de deixar o like, beleza? Top, top, low girl. Drop, drop, <risos> Não, a drop a estradão. Amploia, o ah, a garrafinha de água da Vai é lá na grama. Acelera. Certo. <fusos> got a <laughs> holiday each other and uh -huh. awesome here. One thing doing... pela décima quartégésima vez o primo caio <música> <música> <música> para todos os Estamos aqui reunidos para escutar esta inigualável hora, cortesia do cartel de santa. Nossa, Prende, lave, la morena, guarda como suena e pelo que nos sona Nossa, eu não vai uma, primo. Não. Deixa seu like na fidoncheira. Se inscreve no canal e tamo junto, hein? Como que é o negócio? Hein? Nós não é louco, nós é cachorrão. É cachorrão?